Olá, você conhece alguém muito bem sucedido financeiramente, mas não realizado interiormente? Eu sou Gilberto de Souza e o vídeo de hoje é exatamente sobre esse tema, de onde vem a sua motivação para o sucesso e para a riqueza. Isso determina diretamente o nível de qualidade de vida que você experimenta ao construir e ao desfrutar depois de ter construído o seu sucesso. E a sua riqueza. Então vamos refletir juntos aqui. Pegue uma pessoa, por exemplo, que decidiu ser bem sucedida e construir riqueza a partir do medo. Ela tem medo da falta, ela tem medo que vai faltar. O medo dela é da escassez. Então, por mais que essa pessoa se torne bem sucedida, por mais que ela ganhe dinheiro, internamente ela sempre está com medo de que vai faltar, sempre está com medo que vai acabar. E você deve conhecer alguém que tenha muito dinheiro, mas seja avarenta, ou seja, ela não desfruta do que construiu e vive com medo de perder o que construiu. Numa certa medida, ela nunca se sentirá realizada, ela nunca curtirá aquilo que ela construiu e também, por vezes, fará com que todas as pessoas que convivem com ela também não se realizem, porque ela fica controlando cada centavo com medo de perder, porque é o medo de perder, o medo de não ter, que fez ela construir. Vamos pegar uma outra pessoa que de repente construiu o que construiu pela raiva, ou seja, o indivíduo de repente sofreu algum tipo de vergonha, humilhação ou bullying na infância e falou, vocês vão ver seus filhos das mães, eu vou provar para vocês que eu sou capaz. Então pela vingança de mostrar que é capaz, vai lá e constrói uma grande empresa, um grande império. Mas elas vivem competindo, elas estão toda hora se comparando com alguém que é maior do que elas, toda hora se comparam com uma empresa que fatura mais do que a dela, e elas não curtem, elas não vivem a alegria, não vivem a realização do que construíram, porque o tempo inteiro elas estão em competição. Isso porque em algum dia ficou uma marca na sua história de que ela ainda quer provar que é capaz. Agora você pega uma terceira pessoa, que construiu riqueza e prosperidade abundância a partir de um sentimento de alegria, por fazer algo que ama, por dar uma contribuição, por fazer a diferença na vida das outras pessoas, por, ou simplesmente expressar a sua arte, expressar o seu dom da melhor forma possível. Essa pessoa curte construir, curte o dia a dia, o fazer do dia a dia e naturalmente desfruta do que construiu. É um outro tipo de realização. Então nós precisamos fazer uma reflexão honesta, isso cada um, só cada um pode fazer consigo mesmo, que é o seguinte, de onde vem a minha real motivação para ganhar dinheiro, para prosperar, para viver uma vida de abundância? De onde vem? É o medo de não ter? É o medo de faltar? É a raiva de querer provar que é capaz? Ou é pela alegria de fazer o que se faz? É pela alegria de expressar os seus dons, os seus talentos? É pela alegria de expressar a sua arte no mundo? de onde vem a sua vontade de enriquecer. Isso pode dizer muito, não só sobre como você constrói a sua vida, mas o quanto você está desfrutando construir e viver a vida que tem. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova reflexão. Fique atento ao nosso canal, sempre com uma informação diferente. Até lá, quarta-feira que vem, estou aqui te esperando. Abraço!